Pessoal, finalmente a gente chegou aqui a Dakar, no Senegal. E então estamos revendo nosso amigo Edmilson, toda a sua equipe e o trabalho rolando aqui. Estamos felizes porque foi a coisa mais impressionante sair da Nigéria. A Nigéria é um lugar difícil de entrar e difícil de sair. Então, depois de dois dias no aeroporto, a gente conseguiu finalmente embarcar. E é um privilégio agora estar aqui para começar o trabalho. Uh, da expedição fabricando esperanças nesse lugar enquanto a gente ficou ausente aconteceu um monte de coisa só agora a gente tem internet, aqui tem internet boa, diferente lá de Eket na Nigéria então a gente já descobriu que caiu o um avião, que Israel desabou em Gaza que a febre, a, a, o ebola está comendo o mundo aí a gente não devia nem ter se ausentado esse período porque a gente fica ausente, as coisas ficam acontecendo, a gente tinha que estar tá aí na área Agora estamos aqui e você vai acompanhar os processos diários nesse lugar. Então quero de antemão, em nome de todo o Brasil e parceiros do mundo todo e o Caminho da Graça, agradecer o Edmilson pela disposição da vida dele e da equipe que aqui a gente encontra trabalhando com todo carinho.